Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui é o professor Rodrigo. Nós vamos começar essa aula falando sobre sequências. Então, pega teu caderno e uma caneta e vem comigo. Preparei aqui um material inicial, uma teoria, depois eu vou fazer alguns exemplos para vocês, tá bom? Então, vamos lá, acompanhem aí. Uh, o que, que é sequência numérica? O que é uma sequência numérica? É uma sequência finita de N termos é indicada por A1, A2, A3, AN. Eu vou ter essas indicações de forma geral, em que esse númerozinho aqui embaixo, 1, 2, 3 e N, enésimo termo, vamos usar muito essa expressão, indica como é uma sequência então a ordem importa, tá? onde a1 é o primeiro termo, a2 é o segundo, a3 é o terceiro e assim por diante. Uh, uma sequência infinita nós vamos indicar desta maneira. Veja que aqui eu tenho a reticência expressando essa lacuna, não importa quantos termos eu vou ter aqui dentro. Mas quando eu mostro o último termo, então é a sequência finita. Quando eu quiser expressar uma sequência infinita, vai ter esse, essa reticência lá no final. Por exemplo, então, a sequência das estações do ano é finita, pois tem uh, um último elemento. O último elemento é definido, tá? Então, quando eu tenho um último elemento definido, nós temos uma sequência finita. A sequência infinita, ela vai ser, por exemplo, quando eu não puder definir esse último elemento. Então, para indicá-la, a gente vai escrever então, os primeiros elementos e colocar reticência no final. ali, tá? Por exemplo, a sequência dos números primos. Tá? A sequência dos números primos é infinita. Seguindo. Determinação de uma sequência numérica. Como é que a gente determina uma sequência numérica, então? Vamos aqui para um exemplo. Eu tenho dois exemplos resolvidos. Depois eu vou fazer alguns exemplos e eu vou resolver os próprios. tá? Para determinar a sequência de números naturais ímpares, podemos utilizar a seguinte lei de formação. Vocês viram que ela se assemelha a uma função, ou eu posso defini-la como uma função, né? f de n, em que n é um número natural diferente de zero, ou maior que zero. <cười> então que f de 1 vai ser o primeiro termo, f de 2 o segundo, f de 3 o terceiro. E aqui eu posso estabelecer uma lei, e uma, uma lei geral que define qualquer termo a partir da sua posição. Por exemplo, a, aqui com a, essa é um padrão que define os números ímpares, 2n-1, ou seja, o primeiro termo, quando esse n for 1, substituindo aqui... Então 2 vezes 1, um, 2, menos 1, um, 1. Um. Então quando o n for 2, então 2 vezes 2, 4, menos 1, um, 3. E assim a gente consegue definir qualquer número ímpar de acordo com a sua posição. Né? Ou seja, o terceiro número ímpar. O terceiro número ímpar vai ser 2 vezes 3, 6. O terceiro número ímpar vai ser 6 menos 1, 5, o quarto número ímpar, 7, e assim por diante. Se eu quiser localizar um número ímpar lá da frente, tá? o décimo número ímpar, qual é? 2 vezes 10, 20 menos 1, 19. Então o décimo número ímpar é 19, a partir da lei que define essa, essa sequência. Então isso aqui vai ser bem importante uma lei que caracteriza essa sequência. A sequência pode ter uma característica própria. E se a gente conseguir expressar ela, generalizá-la através de uma expressão, nós conseguimos localizar qualquer termo dentro dessa sequência. Então, aqui nesse caso, podemos verificar que a sequência dos números naturais ímpares é 1, 3, 5, 7, 9. Vejo que tem as reticências, já que ela é infinita. Como N pertence a um conjunto infinito, então a sequência também é infinita. Próximo. Determinação de uma sequência numérica, agora, mais outro uma situação diferente, inversa. Veja que eu tenho a sequência, eu conheço a sequência, mas eu não sei, eu vou buscar uma generalização para ela, tá bom? Então, considerando a sequência 7, 14, 21, 28, 35, verificamos que é possível estabelecer uma relação entre o valor de cada termo e sua posição na sequência, veja só. Um, uma forma bem interessante de se fazer isso é criar, a primeira coisa é fazer uma, essa tabelinha. Com a coluna, a primeira coluna com o um n, e depois a segunda coluna com o um elemento, e depois tentar estabelecer uma relação entre n, a construção de cada um. Por exemplo, para n igual a 1, eu tenho a1 igual a 7, para n igual a 2, eu tenho a2 igual a 14, 7, 14, para n igual a 3. A 13 é 21, a 4 28 e a 5 35. Aí olha que interessante, aqui foi escrito, foi pensado assim, ah, se eu fizer 7 vezes 1, eu tenho 7. O 14 pode ser escrito como 7 vezes 2, o 21 7 vezes 3. Então veja que eu consigo enxergar o 7 presente em todos, é um padrão, tá? E esse 1, um, olha só, ele não tá, ele tá pode eu relaciono 1 um com o um n. 2 com o um n e para encontrar o a3, eu multiplico então por 3. Esse número 7 e eu, e assim a gente consegue generalizar, né? Ou seja, eu consigo prever um enésimo termo. Um enésimo termo como sendo 7 vezes n, tá? Assim como está expresso aqui. a n igual a 7 vezes n, com n pertencente ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Veja que aqui ele é finito. Tá? Esse conjunto aqui é finito. Se tivesse uma reticência aqui, a gente poderia estabelecer outros elementos, mas aqui estão todos eles estabelecidos. Tá? Então, esse processo de encontrar a lei de formação ali desse, a gente vai usar a expressão termo geral, ela é um processo que às vezes é bem complexo, às vezes ele é um pouco mais simples, tá? Vou fazer aqui do zero alguns. Eu tenho três exercícios resolvidos. Então, vamos lá. Começando pelo primeiro. Determinar os termos da sequência definida por Fn igual a 3n mais 1. Então, ela é uma sequência infinita, já que eu não estabeleci elemento fim, né? Então, eu vou definir três, quatro termos e coloco reticência. Lembrando que aqui, que é n, é um número natural, positivo. Então, eu vou começar atribuindo, calculando f de 1. Assim, eu vou estar calculando o primeiro termo, a1, correto? 3 vezes 1, mais 1. Isso aqui vai resultar em 4. f de 2... Vai me dar o segundo termo, então 3 vezes 2, mais 1, 6 mais 1, 7. f de 3 igual a 3, é, vai ser o meu 3, né? então 3 vezes 3 mais 1, 10. Mais um termo aqui, f de 4 igual, é o termo a 4. 4, 12, mais 1 13 e aí segue é, então nós podemos dizer que essa sequência uh, é composta pelos termos 4, 7 10 13 e como vimos sequência infinita segue Bom, essa expressamos a partir da lei de formação, certo? Então vamos para o próximo. Escrever a sequência definida por essa, essa aqui é interessante, nós chamamos de uma lei de, de, de recorrência. É isso. Eu vou montar uma sequência conhecendo um termo anterior. Tá? Veja que o primeiro termo está bem definido começar a expressar ele aqui, o primeiro termo é menos 2, o segundo termo, ou seja, a2 é igual a 3 vezes n-1, menos então aqui eu estou considerando n igual a 2, tá? então 3 vezes n2-1 a1, então o meu a1 vale menos 2, sempre vou me referir ao termo anterior, menos 5, então, 3 uh, vezes menos 2 dá menos 6, menos 5, menos 11. Vou escrever aqui, tá? Pronto. Uh, Para n igual a 3. Então, o terceiro termo vai ser 3 vezes o... a3 menos 1, né? Então, vai ser o a2, quem é o A2? Menos 11. Então, 3 vezes menos 11, menos 5. Então, 3 vezes menos 11, menos 33. Menos 5, menos 38. Okay? E aí, segue. Tá? Vou fazer... Adiante, eu não pedi pediu também quantidade específica, dá pra fazer até mais um e aqui para não deixar o vídeo muito extenso. Mas o processo é esse. Eu sempre vou pegar o anterior por essa lei aqui. Eu vou pegar o termo anterior, multiplicar por 3 e subtrair 5. Tá? E assim a gente vai estendendo essa sequência. Vamos para um último exemplo. Agora esse, eu vou encontrar esse termo geral. tá Dada a sequência, 0, 6, 12, 18, 24, 30, determinar seu termo geral. Então, vamos tentar fazer, estabelecer aquela tabelinha. Tá? Uh, então, no primeiro espaço, eu vou intervir, então, tentar relacionar a posição né? ao N, 1, 2, 3, 4, 7. Tenta ver a sequência e aqui é o, o AN, tá? Então, primeiro, o A1, para N igual a 1, eu tenho igual a zero. a gente vai tentar reorganizar isso. O A2 é 6. O A3 é igual a 12. E o A4 é igual a 18. Agora vamos tentar ter um padrão aqui, tá? Então como que eu posso reescrever esse zero, reescrever esse seis e relacionar com esse termo da primeira coluna? O zero é fácil. Zero, na verdade, eu vou multiplicar. Zero. Ah, não. Para mim ter o um zero eu tenho que multiplicar por zero alguma coisa eu posso fazer o seguinte ó, já prevendo posso fazer 1 um, menos 1 um, para obter esse zero né? e aí eu multiplico por um valor qual? Não sei ainda vamos montar ainda Vou estabelecer, descobrir esse, esse quem eu multiplico aqui interrogação o 6 eu posso escrever então Uh, ó, já que eu fiz 1 um menos 1 um aqui Então eu vou fazer 2 menos 1 um. 2 menos 1 um dá 1 um. Para dar 6 eu vou multiplicar por 6 Vamos ver se eu consigo manter esse padrão de 6 Veja que todos são múltiplos de 6 Não são? O 12 é 2 vezes 6 Então 3 acho, acho que dá certo isso 3 menos 1 um dá 2 2 vezes 6 12 a 4 então 4 menos 1 que vai dar 3 3 vezes 6, 18 e essa é interrogação que eu tinha colocado no início é que eu posso substituir por 6 tranquilamente vamos tentar generalizar então o enésimo termo eu posso dizer que a n é igual então a n menos 1 ó, eu sempre vou multiplicar por 1 a menos que n então, se é o A1, eu multiplico por 0, se é o A2, eu multiplico por 1, ou então, é o A3, então por n menos 1 vezes 6. Então está aqui a generalização. Conseguimos chegar num, num termo geral. Então, podemos dizer que essa sequência pode ser representada por então, a n igual a n menos 1 vezes 6 e n pertence aos naturais com asterisco, tá? ou maiores que zero. Está definida a nossa, o nosso termo geral, certo? Obrigado por ter acompanhado aqui. Então, valeu pessoal!